E meus putos já para mais um vídeo. Bem, vocês lembram-se no último vídeo que eu fiz aqui do Delsol, onde apresentei as molas, os escape, etc., eu disse que faltava material, nomeadamente a suspensão e mais material que eu vou usar aqui de manutenção para o Delsol, coisinhas que o Delsol precisa. E estas são as peças que eu vou falar. Agora tenho aqui as faturinhas da AutoParte Logística, veio tudo da AutoParte Logística e já vou-vos dizer o que é que vamos mudar e as marcas que vamos usar. Ora, vamos começar por o quê? Vamos começar por mudar o kitzinho de embriagem Porquê? Porque o nosso Honda provavelmente tem embreagem de origem. E se eu andar a dar barrote, ela já faz aquele... Ou seja, já se está mesmo a queixar, como tal. Vamos mudar aqui a embreagem completa, kit de embreagem completo, da parte. Temos aqui a prensa, está aqui o disco, lá dentro está o rolamento. E vamos mudar o kit completo de embreagem para o nosso Del Sol não se queixar de embreagem. E uma das coisas que eu também notei em falha é... O pedal, o pedal também está meio manhoso a recolher, etc. Não está como é para estar. E então mandamos vir aqui o Clutch Slave Cylinder e o Clutch Master Cylinder. Pelo que eu entendi, é um do lado dentro e um do lado fora. Vamos mudar os dois, porque aquilo é material original e provavelmente estão os dois lixados. Arriscava-me a mudar um e depois o outro queixava-se ao fim dos dias, é assim, mudas os dois e ponto final. Vocês sabem como é que eu funciona? É para mexer, posso demorar, mas quando faço. Faço logo tudo. E em termos de preços. Ora, o kit de embreagem são 80.99. O cilindro transmissor de embreagem 23.40. E o cilindro receptor de embreagem 9.76. São ambos da Blueprint. Ah, estava a esquecer de vos dizer. Quando, vou, quando mudar a embreagem, vou mudar também o retentor da cambota. E isto custou 3,39 E vou mudar, não vá depois a gente mudar aquilo. Depois fica tudo a verter e fica uma cagada. E uma das coisas que eu me queixo no Del Sol é quando vira a direção, por exemplo, ao fazer manobras a estacionar, ou a arrancar, etc, que a direção um bocado virada, uh, ou isso aqui, é o tar tar tar tar. ou seja, é que as ponteiras que já estão a queixar, eu não vou abrir porque isto vem aqui tudo envolvido em banha da cobra, mas as ponteiras que já estão a queixar, provavelmente o carro já fez uns arranquezinhos valentes com o antigo dono, uh, e agora já está a queixar, é comigo. Isto vem com o fol, vem aqui a ponteira, vem as abraçadeiras, eu mandei vir as, as duas, a do lado esquerdo e a do lado direito, porque eu me parece que faz para os dois lados. Para acompanhar, uma vez que vamos mexer ali, vou mudar também as duas rótulas da barra de direção, Epá, vamos mexer ali, elas também não são novas, provavelmente já vai precisar mudar uma ou outra, então mandei vir também as duas, e quando mudar aqui as ponteiras, mudo também as rótulas e fica tudo novo, a nível ali das rodas, de ligação ao sol, a gente para dar barra mais. E não correr eu o risco de ficar a pé com isto partido, não é? Ora, em termos de preço, jogo de apoio de vez de transmissão, mail, custou 36,49€ cada um. E as rótulas da barra de direção da Monroy, 9,84€ cada um. Ora, e já só fica a faltar a suspensão. E agora já sei que vocês vão dizer, oh Yuri, a é Sash! Porquê é que não metes umas Bill's Time, b e big boys, malta? Eu queria também, só que a diferença de preços é uma cena estúpida, é, é uma cena estúpida. E eu tive o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, quando foi no Toledo. E no Toledo meti sache. E digo-vos uma coisa, no Toledo estou super satisfeito. Não é uma suspensão que a gente vai usar para curvar, para andar no autódromo, mas é bastante equilibrada. Não perdi conforto nenhum no meu Toledo, mesmo com as molas de conforto nenhum. E se eu quiser curtir, pá, não sinto ali o carro a bandear muito. É um carro que consigo ter um misto. E é exatamente isso que eu quero no Del Sol. Eu nunca vou pôr o meu Del Sol só para andar e escacar pedra, né é? Aquilo vai ser para escacar pedra, para curtir no verão, o cabriozinho, andar um bocadinho dia-a-dia, -dia, com o acesito. Pá, usufruir do carro não vai ser só para escacar pedra. Como tal, eu não quero nem gastar muito dinheiro que não foi o caso, se fosse uma joia coisa era boeguito uh, e também não quero o carro muito molho então ou seja, não quero o carro nem muito risco nem muito mole é um carro que seja porrarito para andar no dia a dia como tal, vou usar as molas que vocês já viram no outro vídeo e vou usar aqui a suspensão SASH eu abri aqui uma caixinha de cada modelo para vocês verem uma de cada de trás e de frente, tenho aqui as duas suspensões as caixas de baixo são exatamente a mesma coisa, é o par né? logicamente mas vou usar as molas em mais uma vez com a suspensão SASH faltou o preço, faltou o preço ora, as de trás 74,54 cada uma e os da frente 96,85 cada uma lembrando, eu vou deixar a referência das peças na descrição vocês é só copiar e colarem no site da AutoParts Vão direto à peça sem erros, sem erros. E vocês já sabem, a Autopartes Logística, empresa portuguesa, está sempre para apoiar aqui o nosso canal quando a gente precisa. E então, quando preciso de peças também, é de lá que eu mando vir tudo e é sempre tudo certinho e direitinho e estamos a ajudar uma empresa nacional, ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço, espero que acompanhem aqui o projeto do Sol que eu, para já, curto daquele carro, curto ondas assim, e acho que vocês também gostam. Vai, agora não sei como é que vou fazer as montagens, provavelmente vou montar primeiro o material de manutenção, depois é que vou montar o material do barroto, ou então o contrário, não sei. Fiquem por aí que eu vou decidir ainda, logo vejo, também dependendo da disponibilidade das oficinas, mas uma coisa é certa, tudo é para montar. Vai, fiquem bem, um grande abraço, ou um grande... Ah!